Gosto disto. Hoje é o dia do emoji. Jura? É verdade. O dia do emoji. Este é o emoji mais utilizado em todo o mundo. Cá está. Eu adoro, vamos colocar. Eu Gosto... eu adoro. Qual é que gostas mais? Gosto disto. Deste é o mais utilizado em todo o mundo. É este. Ora, eu coloco este. Está lindo, não está? Muito lindo. <risos> isto é o... a rir às gravelhadas. Portanto, este é o emoji com os corações, este é o emoji a rir às gargalhadas. Como Estamos tu em gosta, direto não? para quantas plataformas? Uh, um, uh, portanto, Porto Canal e Live 360, portanto só duas. Só Três duas? Um beijinho o a diz. todos que nos veem... Em 360, não é? Em 360, né? 360, mas está aqui é No Facebook? Está no Facebook em 360. Já temos aqui, já temos aqui pessoas a ver-nos. Vamos acompanhando aqui alguns, alguns comentários. Cada bem, o dia do Emoji, porque o Emoji é muito importante no Insta Stories. O que é que tens a dizer sobre as stories do Instagram? Utilizas muito? Que eu técnicas gosto utilizas? Muito. Que conteúdos é que publicas lá? Não sei, depende. Quando. Olha, utilizo o emoji principalmente para tapar a cara do meu filho, porque é a única oportunidade que eu tenho de colocar no Instagram. E de mostrar nem que seja a coxa gorda de presunto que eu Eu vi, tem. eu vi essa. História. Tem uma boa coxa, tem? Tem, não tem? tem? Sim, tem. Eu ah, pensei tem. que ele está bem alimentado. Ah, isso não lhe falta, ela é alimenta. Alimento não lhe falta, é verdade. Mas como não, não, não quero mostrar a cara. Claro que sim, claro que sim, uma faz muito de bem. Proteção. Sim, faz muito bem. Faço isso, utilizo emojis E tem emotes bem lindos para retratar o meu filho. Pois tem, muitos emojis. muito simples. E gosto muito daqueles também. animados? Sim, animados e tu? Olha, uh, eu faço o Insta, o Insta Stories uh, faço em foto, faço em, em vídeo, normalmente do, do meu dia a dia profissional ou com dicas de marketing digital. Ou então, uh, algo que eu faço bastante é utilizar a aplicação InShot, que até falamos da outra vez, e isso ah, forço outra vez, vou já sim. passar um slide com isso, para reeditar conteúdos uh, que tenho. Por exemplo, uh, posso pegar num, num vídeo com uma dica, está no formato horizontal, passo para o formato vertical e vou buscar 15 segundos e posso reaproveitar conteúdo para partilhar com, com a audiência. Então, olha, eu começaria por uh, listar aqui as principais funções que podemos utilizar nas histórias. Uh, aqui a nossa perspectiva é essencialmente para marcas, para empresas ou pessoas que utilizam para, para se promover profissionalmente uh, e, nesse sentido, ainda há muita gente que não está a utilizar. Uh, uh, de uma forma geral, as empresas uh, mais tradicionais que estão no Facebook ainda não sabem ou têm receio De, de utilizar. Então, funções. Temos a função de texto, que é relativamente recente. Até lembro-me, houve uma vez que falamos aqui que tu perguntaste como é que te colocava texto no dia seguinte tinha essa função. Então, é só pedir o Instagram no dia seguinte coloca as funções está então, que que sempre O Instagram aqui para o Instagram está sempre, sempre a o atento ao sempre, sempre. Não é, Paulo? Temos de ter cuidado com o que dizemos aqui. <risos> portanto, portanto, temos a opção de texto, em que temos uma cor de fundo, como ilustra aqui precisamente nesta imagem, escrevo o texto que eu desejar. A transmissão em direto. Uh, o normal, que é captar uma foto ou vídeo em que eu tenho o dedo premido, o boomerang, a animação traz para a frente, o super zoom, aproximar, o inverso, que é o vídeo ao contrário, e o mãos livres, que carrega no botão ele grava até os 15 segundos. São os principais tipos de conteúdos. O que é que nós podemos fazer para uh, produzir os Insta Stories? O básico que é captar os recursos, como vimos no ecrã anterior, que é o que a maioria das pessoas faz, e aí existem imensas coisas que se pode fazer, muito criativas, mas podemos reaproveitar conteúdos com a aplicação Cut Story A aplicação Cut Story permite cortar um vídeo em blocos de 15 segundos. Por exemplo, tens um vídeo de um minuto ou dois minutos, mais do que isso já fica muito longo. Ele automaticamente corta em blocos de 15 segundos para poderes colocar uh, na Story. Portanto, é uma forma de reaproveitar conteúdos ah, que já bom. tens uh, no YouTube ou no Facebook e que, há, e que são conteúdos que achas que são relevantes e podes reaproveitar. InShot é a minha preferida, utilizo todos os dias, não só para stories, e mas in para InShot outra... eu tenho que tratar disso? Muito, muito interessante, super fácil, super divertido, é mesmo, mesmo incrível, sim, muito bom. Likes? Muito bom. Dá mais likes, dá muito mais likes. Mas likes tu, tu ah, likes Ah, sim, eu, eu gosto muito, sim, sim, sim, não. sem dúvida, sem dúvida. InShot in é a minha preferida, mas deixo também a dica Videolap e Spark Video. Wave.video e Canva.com também são aplicações complementares. O Canva é possível usar também uh, em smartphone e em tablet. Uh, o Canva é gratuito, produz conteúdos para todas as redes sociais, nomeadamente em Stories. Stories é para fazer conteúdos, especialmente para fazer anúncios em histórias, mas não só, pode ser para conteúdos orgânicos. E uh, Flyer.video para produzir vídeo. Portanto, deixamos aqui uma seleção de apps para quem quer uh, falta nada. ir mais além e produzir nada. stories realmente atrativas. E Então tem aqui a imagem do InShot Stories, eu recomendo que toda a gente instale esta aplicação, não tem nada a perder, ela é grátis, uh, quem desejar depois um upgrade tem uma, uma opção paga, mas não há necessidade, a opção grátis é uh, muito interessante. O que não é comum neste tipo de aplicações, normalmente o grátis é muito limitado, não serve para grande coisa. Uhum. Neste caso, a grátis serve perfeitamente Android ou iPhone. Resumidamente, o que é que eu Vou destacar algumas das funções. Eu posso ter um vídeo quadrado do Instagram ou um vídeo retangular e automaticamente ele passa-me para vertical ou qualquer outro formato que eu quero, mas no âmbito das histórias, vertical. Permite-me adicionar texto, emojis, emojis animados. Uh, transições, permite-me editar vídeo, por exemplo, retirar uma parte do vídeo e deixar só uma outra parte, permite juntar vídeos e depois no final ele exporta para a história, uhum. depois posso voltar ao projeto e reeditá-lo para um quadrado para colocar no feed, se eu desejar mais longo, Giro. por exemplo, ou no Facebook, o quadrado também é o ideal para o Facebook ou para o Instagram. E permite, ter, tem um timeline para poderes por exemplo, agora aparece um texto, depois aparece o um emoji animado, depois desaparece o texto, desaparece ah, o emoji. Ah, goste eu, eu, eu no outro dia perguntei-me como, é como, é como é que esta gente consegue fazer isto? InShot in resolve isso. Portanto, permite ter uma sequência não de sabia. animações a entrar ou a sair, que dá um aspecto muito profissional. Pois dá, super pro. Super pro, sim. Eu e até que... tive para perguntar à Molly mas depois esqueci-me. A Molly normalmente, está em o E que in -shot. utiliza InShot, não é? Tu utilizas InShot. Nunca me disseste, nada, teve que vir aqui o Bar, teve que vir aqui o Vasco. parece uma aplicação para ir aos pardais, não é? Ineshot. <risos> Olha, está, por falar em pardais, está uma praga de gaivotas na cidade do Porto. Eu peço encarecidamente a todos os telespectadores do Porto Canal para não alimentarem as gaivotas. Foram pedidos de eh, biólogos, portanto. Não alimentem bocadinhos de pão, bocadinhos de hambúrguer, isto uh, uh, é um, são quotes do Pedro Lino, bocadinhos de hambúrguer, bocadinhos de pão e, e desvirtuam a raça. Criam novas raças de gaivotas. Portanto, não alimentem. Aquilo é uma praga, minha gente. Aquela coisinha de boa Desculpa, Vasco. Saco plástico com a comida para a gaivota, não. Não não me responsabilizo por atos e palavras de vir alguém com comida para ganhar votos. Um apelo muito sério. Foi, muito não bem. foi? Muito sério, Muito, sério. Que muito convincente. Eu fiquei muito convencido mesmo. Muito convincente. <risos> <risos> Olha, temos aqui já o Rui Araújo com emoji de ficha <risos> e o Márcio Magalhães Silva, que nos acompanha sempre em direto, quando transmitimos pelo Facebook. Também a dizer olá. Um abraço para vocês. Portanto, InShot permite fazer tudo isto e muito mais, adicionar música. É uma aplicação incrível. Não há outra tão boa gratuita, e quem desejar a paga fica também muito bem servido, gratuita para Android e iPhone. Muito boa, uso todos os dias, não só para Stories, mas para outros conteúdos para trabalhar. Muito rápida e divertida. Deixo também aqui uma imagem do Instagram Stories utilizando modelos do Canva, também uma aplicação muito equilibrada, quase tudo é grátis, que claro, lá podemos fazer, incluindo para Stories, portanto também é uma, uma, uma alternativa. E agora gostaria de destacar, e aqui temos tido novidades recentemente, que é, ao produzirmos a Story, Portanto, um conteúdo vertical que fica disponível 24 horas e depois desaparece, mas que fica no nosso arquivo Sim. para podermos republicar mais tarde. Uh, temos uh, algumas novidades. Então, o que é que nós podemos adicionar? A localização, eu posso fazer uma story quer dizer que estou aqui no Porto Canal. Já agora, a localização é dos stickers que nos dá mais alcance. Depois, quem for pesquisar, uh, vai sugerir às pessoas da região do Porto a stories que eu fiz aqui no Porto Canal. Ah, então Portanto, é a localização é dos stickers que Por nos dá mais alcance. Uso. Sim. Bastante. E ele depois diz lá as visualizações que tiveste, por teres identificado aquela, aquele local onde estiveste. Posso fazer uma pergunta? Sim. Minha filha, neste fim de semana, estava-me perguntar, estava muito intrigada, porque é que tantas pessoas tinham guardado uma fotografia dela, porque dá para ver. Sim. E porquê que as pessoas guardam fotografias alheias assim? Acharam-me interessante, de algum modo, queriam guardar o, o registro, se calhar foi um, uma publicação ah, que, que eu ela fez. Ah, eu ser... isso? Foi uma foto mesmo dela ou foi alguma publicação? Não, de não, dela, de qualquer? Qualquer. dela. Ok, muito bem. Então é bom saber que as pessoas estão a aguardar. Mas não é? não é bom Vasco. <risos> é bom tu saberes, não, não é? Ainda bem, que ela ela tá te ainda bem que ela te perguntou, não é? Temos que falar. É. Então, menção. Podemos identificar uh, outra conta e essa outra conta vai ser notificada. Aqui faço uma nota. Uh, quando alguém uh, nos cita nessa história com a menção que é com o arroba, nós somos notificados e podemos partilhar essa publicação. Por exemplo, Samuel faz uma publicação nossa aqui, eu sou notificado e depois posso partilhar a história depois, dela. É de uma conta. nova, não é? Portanto, o que é, é uma boa forma de produzir conteúdo com conteúdos a terceiros, é que é devidamente acreditado. Sim, a Marta Flores por acaso faz sempre na, na, à segunda-feira e às sexta e eu aproveito sempre e faço repost. Simples, não é? é? É uma forma simples Tem que de os dias a mar... Exato. <risos> é uma excelente forma. Hashtag, portanto, se alguém pesquisar por conteúdos por hashtag, a história também irá aparecer. Portanto, podemos pôr a hashtag dentro da história, tal como no feed do Instagram. Podemos adicionar a hora, dia da semana e temperatura, aqui nada de mais. O GIF, podemos adicionar animações. Mais à frente vou explicar como é que podes adicionar GIFs com o teu branding. Por exemplo, queres produzir GIFs do Alamaria e queres que as pessoas possam adicionar as histórias nos GIFs? Ai, giro isso! isso. É possível fazer. Vamos já ver como. A sondagem. Que como já, é que já, que já, já existiu. O emoji slider que é relativamente recente. Qual e é esse? Eu, é aquele que tem. Que, olha, que tem este emoji com os corações e depois a pessoa pode rodar a dizer ah, mais ou o menos. Slider. Sim, o slider. Sim, sim, Gostas sim, sim. desse? Gosto. Antes tínhamos a sondagem, que é uma pergunta, sim ou não. Aí no outro dia o meu dia parou. Fiz as perguntas e aquilo era uma loucura. Sempre a fazer perguntas. Sempre a fazer perguntas, incluindo super indiscretas. Ok, e essas perguntas ficam públicas, qualquer pessoa consegue não, ver. Não, não. Ou seja, se for das estatísticas não da história. Não, Ai, Mas, mas é, as outras pessoas conseguem ver as perguntas Ai, que foram feitas. Sim. E houve um grande alarido por causa disso. Porque as mas pessoas Ainda as bem, as porque as havia pessoas... lá homens que mereciam que aquilo ficasse público. Como? Eu é que sou uma senhora. Ainda bem, <risos> mas agora queria fazer super... isto. Estás a em... então, então... intimidar, exatamente. Então, sim, sim, a... Sim, sim. sim, eu vou acelerar porque isto está a ficar e só fiquei a ficar para o meu ter... lado. Pode sobrar para mim de repente. Ainda bem que eu não fiz nenhuma pergunta. Olha, ainda no, no slide dos stickers, na, na Stories. Uh, portanto, a diferença entre sondagem e o emoji slider é por, por reação sim. à sondagem, sim ou não. A pergunta, na verdade, é, é tal como tu acabaste de dizer, é tu abres a possibilidade das pessoas te fazerem perguntas a ti e não, e não tu perguntar mas a eles. perguntas giras o, muito que, giras. o que é bom para criar uh, interação com a audiência. Portanto, é, a pergunta não é eu perguntar à audiência, mas sim a pessoa poder me perguntar a mim e, e abrir essa possibilidade. Então, adicionar GIFs com branding. Queres fazer um Paulo à Maria? Acho que é uma excelente ideia. O que é que temos que fazer? Quais são... Há aqui um requisito que é necessário fazer, mas que consegues uh, cumprir esse requisito. Molly! Molly! Que é? Ouve. Quando nós estamos na Stories, tem lá a opção de adicionar GIF. Sim. Já utilizaste alguma vez? Já. Ao pesquisar, aparecem GIFs. De todo, de todo tipo. Até Estes vou abrir GIFs... aqui. Até então podes abrir aí. Esses GIFs. Vou tirar aqui. Onde é que oh, eles estão? Oh, emoji, uma foto. Boa ideia. Esses GIFs, onde é que estão? Estão no giphy.com, giphy. Giphy que é uma plataforma de GIFs. Então, o que é que temos que fazer? Temos que ir ao site, tenho aqui o link até por baixo da imagem, que é gifi.com.br Join, apply, brand. GIF? Uh, Portanto, agora seria só pesquisar o, o, o, o GIF, mas antes disso, para os teus GIFs aparecerem aí, temos que ir à plataforma da GIFI e criar uma conta de, de marca. Giphy. Ou de marca ou de artista. Ah, isso mora ao Satã, Eles vão aprovar manualmente, portanto, submetemos, eles aprovam. Depois disso, os GIFs que colocas na plataforma GIFI passam a estar disponíveis onde? Histórias de Instagram, Twitter e no Facebook, que utiliza também os gifs. É então, pode criar aqui uh, alguns memes teus, pode fazer algumas, Ai, algumas brincadeiras. Isso? E depois estimular quem está a ver em casa, dizer, olha, vão à, à história do Instagram, vamos buscar o gif do Olá Maria, e pesquisar para Olá Maria, e aparecem vários. Pode aparecer o, o genérico com a animação, o logo do Olá Maria, tu a fazeres umas brincadeiras, o resto da equipa. Que és melhor. E isso cria, cria aqui o efeito de branding nas histórias. Não é incrível? Estou-te a pôr... É? Então fica o desafio um depois de precisarem de ajuda neste processo, eu posso-vos ajudar a criar a conta e eles, e eles certificarem a conta. Vais, por favor, claro ajudas-nos. Claro Muito claro que obrigada. Sim. Claro que sim. É só eles certificarem a conta, não mas, deixes, mas Não deixas o ir embora sem criar isso. Para terminar, deixo aqui algumas dicas, em Stories. Linkar o vídeo ao Instagram de TV. Sim. Portanto, ao criar a história, eu posso depois ligar a um vídeo de mais longo, não é? que pode ter até 10 minutos uh, no Instagram TV, portanto, a aprofundar o tema. Posso adicionar aos destaques, agora já podemos fazê-lo diretamente na história e contamos a enviar. Criar alguma, uma capa redonda nos destaques, não sei se já viste algumas contas, mas o próprio destaque, aquele círculo redondo, tem um texto que encaixa lá perfeitamente. Isso é feito através de um modelo, nomeadamente do canva.com, podemos fazer isso. Eu esqueço-me que estou em um direto no Facebook também, estou aqui assim. Isso, que é? isso, isso é, é interessante porque, olha, cria comentários. Pois é, <risos> Nem leias. Ok. Ok. Uh, Vou ler. O que é que cortar, cortar vídeos longos em blocos. Partilhar as histórias onde somos citados, como tínhamos visto. Associar locais. Ah. Dizer que estou no Porto. Uma dica uh, interessante, mais avançada. Branded links. O que é isto? É possível criar links curtinhos. Por exemplo, eu tenho aqui um que é vasco .link tv Este link vai ter a todas as gravações dos programas que fiz no Canal à Maria, que são, com hoje, hoje faz 61 ou 62. Então, um link curtinho que se pode colocar numa story e que visualmente é fácil de curar, porque o link faz sentido, não são aqueles links Sim, enormes. enormes. Então chama-se branded links. Uh, fazer anúncios na Stories, que se pode fazer com a própria Story Vertical, ou já um anúncio normal, uma imagem normal, o Facebook converte numa Story e converte no um anúncio. E acompanhar as métricas que as contas profissionais têm acesso a métricas detalhadas das uh, histórias. Muito bem. Pronto, e com isto deixamos aqui, por um lado, as funcionárias das histórias, principais dicas Poder, para poder utilizar para chegar a mais pessoas e interagir com a sua comunidade. Gostei muito de ter cá. Foi. Vamos pôr em, em marcha... Aquela ideia que... dos GIFs, acho que sim, vai ser espetacular. Muito obrigada, foi Obrigado. um prazer receber-te.